E aí? Eu tava pensando aqui, por que que eu resolvi fotografar com filme? E eu cheguei a algumas pequenas conclusões, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Uma das coisas que eu acredito que é, através da fotografia analógica, eu vou conseguir treinar um pouco mais o meu olhar e filtrar o que eu tô fotografando. E não sair só clicando igual um louco, fazendo milhões de cliques, sem sentido nenhum. Isso é algo que tá me incomodando muito nos últimos tempos, e eu quero mudar isso. Então eu acho que usando o filme eu vou ter um pouco mais de paciência pra... Observar o que está acontecendo e escolher o momento certo para clicar. E eu também observei muito que isso aqui é um mal muito grande para mim. Porque eu faço a foto e vou olhar no LCD e isso me dá um me dá um certo atraso para fazer foto. Porque eu vou ver como está a luz, vou ver como tá as coisas. Eu não tenho uma certeza do que eu estou fotografando. Então é algo que eu tenho que mudar. Eu sei que com a fotografia digital eu consigo fazer isso Mas eu acho que me desafiando com a fotografia analógica Eu vou conseguir isso muito de uma forma, de uma forma diferente Que eu acredito que usando câmeras analógicas Eu vou estar me limitando muito E essa limitação vai estar me ajudando muito Porque hoje as câmeras têm zilhões de cliques por segundo é ISO altíssimo que você pode usar sem ter granulação Que isso é algo que eu não, não, tenho, não vejo problema com granulação Tanto que essa foto aqui por exemplo ela tem uma granulaçãozinha natural dela que eu, eu, eu gosto, um, que eu usei um ISO um pouco mais alto, se eu não me engano, não tenho tanta certeza assim. E usando o filme eu consigo mais dois objetivos meus, que é fugir mais do computador, não usar tanto o computador para processar a imagem, e também sair da mesmice de fotografar sempre a mesma coisa, igual a todo mundo, colocar 50mm na câmera, e fazer o mesmo enquadramento que todo mundo, com a mesma profundidade de campo, com basicamente com a mesma estética que todo mundo já tem. Eu acho que o, a aparência do, do filme vai me trazer algo diferente. Eu sei que às vezes a gente consegue resultados parecidos pelo computador, com presets, etc. Mas o processo todo em si de revelação do filme é o que eu quero fazer em casa mesmo. E eu acho que vai contribuir muito pra mim, pra minha fotografia em si. Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente, é... Quando eu começar, de fato, a, a fotografar com o filme. para ver se realmente era isso que eu esperava. Se minhas expectativas foram alcançadas. E o que foi que eu aprendi com isso. Com a fotografia do filme, com usar câmeras analógicas. Vou usar, pelo menos no, no começo, vou usar bastante a Tribo 35. E em breve eu pretendo comprar uma Pentax Camil. E usar mais os, os controles manuais da câmera. Já que a Trip 35 é basicamente automática. Você só determina qual o ISO e ela faz o resto. Então é basicamente por isso que eu estou pretendendo fotografar com o filme. E eu espero que seja de fato uma, uma experiência boa. E até os próximos vídeos. Eu conto mais sobre isso. O que é que rolou. Como foi. E o que eu aprendi. E até os próximos. Valeu.